grande feira como a Expo Direto também tem lançamento pensando no médio e no pequeno produtor e com bastante tecnologia, né? Exatamente. É, a Trimble vem então com o lançamento aqui para a Expo Direto o GFX 350. Então é um novo monitor da Trimble é, com diversos recursos e características de, dos monitores mais avançados que a gente tem hoje no mercado, mas pensado para o pequeno e para o médio produtor. Né? Então... Independente de ter 1, 5, 10, 50 hectares, você vai ter é, um monitor de última tecnologia com todos os recursos, com conectividade. E por que pensando no médio e no pequeno produtor? É, é um produto de entrada em que a, a Trimble pensou bastante no mercado em que a gente, vamos dizer assim, é, Estava ouvindo todas as necessidades, os clientes vinham nos pedindo. A gente tem um, um, um, um produto que é extremamente difundido há mais de 13 anos no mercado, o de 250. E ouvindo as necessidades do cliente, a gente então desenvolveu pensando nisso daí, com todos aqueles recursos que estavam sendo pedidos para atender essa demanda. Perfeito. E além do monitor... É, que ele nos falou agora Tem tecnologia de pulverização Que é muito importante para não desperdiçar produto Defensivo é um elemento Que encarece a safra Conta para gente do weed seeker Exatamente, a segunda geração, então, é dessa solução que a gente tem, de pulverização seletiva, o Weed Seeker 2, que é um equipamento, então, que vai instalado em diferentes tipos de pulverizadores, independente da marca e tamanho, você consegue instalar nele, novo ou usado, e que ele vai fazer a pulverização seletiva. Então, na hora da dessecação, ao invés de do produtor aplicar sempre com a barra total, sempre com todos os bicos ativados, ele consegue identificar onde tem a planta daninha e vai fazer, então, a pulverização somente, na planta daninha. Então, onde tem solo, ele não aplica, já que não precisa. E o que a gente tem observado, aí são resultados que chegam à economia, em alguns casos, chegaram a 92% de economia. Ou seja, redução de custo que você tem, melhor eficiência operacional e a 92% de produto que não está indo para o meio ambiente. A empresa, ela é, sempre foi referência em agricultura de precisão. O produtor Vem demandando mais tecnologia? Porque a gente fala bastante, agricultura 4.0, digital, estamos numa feira cada vez mais digital. Mas o produtor, ele ainda tem resistência? Cada vez menos, viu? Cada vez menos, porque a Trimble está mais de 40 anos no mercado, é referência nessa área, é, mas a quantidade de informação que o produtor tem hoje nas mãos, né? é, bom, celular, WhatsApp, vídeo e compartilhamento, ele está cada vez mais... É, antecipando tudo que está acontecendo e muita tecnologia vem de fora né, do país. Ele já está sabendo, na hora do lançamento, ele já está sabendo de muita coisa e cada vez mais. Até é, a nova geração vai assumindo muitos negócios, então está demandando cada vez mais. E qual o papel das marcas para ajudar nesse esclarecimento e para que ele tire é, o melhor potencial da tecnologia na sua lavoura? Eu acho que é informar, né? a gente está recebendo bem o nosso cliente, está informando, passando, tirando as dúvidas. né? E o nosso papel é mostrar que a tecnologia está aí, está presente. Acho que também conseguir direcionar a solução é, de maneira adequada também para a necessidade do cliente. Né? Acho que existe uma gama também bem grande hoje de soluções, do plantio à colheita. A Trimbo oferece em todo o ciclo né, da, de produção, tem alguma solução. Eu acho que é... Conseguir, então, direcionar ele para ele, que ele faça o um investimento da melhor maneira, para que ele consiga ter o melhor retorno né, e investindo com o melhor custo-benefício naquilo que ele precisa. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado.